Espaço apertado, bem juntinhos enrolados na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 P-p-p-pony, p-pony, p-p-pony P-p-p-pony, p-p-pony P-p-p-pony, p-p-pony Pony, p pony p p pony p p É o bônei! O que a gente faz? Eu não faço ideia. Aplaude? Prepare-se para passar o tempo! Com a família mais barulhenta. Junte-se à família Loud em aventuras épicas. Oh Será que você dá conta? Pense novamente. A família Loud é tão divertida que até dói. Não perca The Loud House. Nanique. O que está fazendo aqui, rapaz? Eu trouxe a sua moedinha, bobinho. <risos> oh, que lugar é esse? O que está fazendo aqui? Nada! Eu nunca tinha vindo aqui. É o Gene! Eu trouxe o um de sempre aqui. Um prato grande e quentinho de gororoba. Aproveite! De sempre? Isso? Aproveite? Oh, seu sirigueijo, não entendo. É, eu acho que não adianta esconder, rapaz. Tudo começou nos velhos tempos da marinha. Eu era um jovem marinheiro numa missão perigosa dentro do território inimigo. Hora do Rambo! De algum modo, na loucura da batalha, eu me separei da minha tripulação. Yeah. Foram horas de luta, de fuga e muito esforço para voltar para o navio. Mas na hora que cheguei lá, os suprimentos tinham sido dizimados. Ah, só tinha sobrado a Europa E eu não dormia desde o meio-dia. Já estava morrendo de fome. Uhum. Mas aquele sabor, doce e fedido, os pedaços cremosos na boca... Um macaco da gorroba me pegou nesse dia! Faz anos que eu como essa coisa em segredo, só acabei gostando disso! Acho que é uma coisa de sobrevivência. Ah, é, escuta, Bob Esponja, não quero que isso se espalhe, entendeu? <risos> Nem pro Plankton. Então, o que me diz, hein? Guarda minha vergonha em segredo? E, pro velho seu serigueijo? Pode deixar seu serigueijo, boquinha fechada. É bom saber disso. Tá legal. Até amanhã. Tchau! Eu tô morrendo de fome. Que tal mais um prato de gororoba? Ah, desculpe, Eugene. Esse foi meu último prato de gororoba... de todos! Vou fechar o pinico para sempre. Fechado. Uh, o quê? É? Eu vou mudar pra Cidade das Conchas pra fazer sucesso nos filmes! Só imagina esse rostinho numa tela de cinema com nove metros de largura! H. <risos> Te beijo no cinema. Onde eu vou comer minha gororoba agora? Prepare-se para a aventura da sua vida. Não perca os mistérios de Rock Island na Nick. Você pegou no sono, amiguinho. Quem que foi? Eu disse que você pegou Ei! no sono! Ah, é no Endanger. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito!